Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Recentemente fiz um vídeo aqui para o canal Falando sobre esse site aqui Money Beauty, a Airbus Né? Sobre ganhar um Dinheiro extra aí Assistindo vídeos, indicando amigos, etc E tal, né? Beleza Assim como muita gente aí no YouTube Falou bem nesse site aqui E praticamente ao mesmo tempo Falou mal também nesse site aqui Eu, te, eu quis tirar minhas próprias conclusões E me pus a à disposição de testar esse site aqui, beleza? Bom, é, como você pode ver aqui, histórico de saque, eu já fiz três saques aqui, ó, e o primeiro que eu fiz foi esse aqui de R$537,00, que é esse aqui. Bom, como você pode ver aqui, rapidamente, ó, é, código de pagamento está aqui, aprovação pendente, tá vendo? Deveria estar aprovação é, concluída ou aprovada, uma coisa assim, por quê? É, como você pode ver aqui, ó, a data do pedido é dia 26 do 7, né, de julho e e data marcada para aprovação seria 9, do 8, 9 de agosto E hoje é dia 10 de agosto, né? a aprovação seria ontem Então isso prova que o site ele não paga, tá? é um site que eu não, não, não posso, não sei, eu não sei dizer na verdade se é um site pirata, se é um site falsificado, o que que é porque esse site já está, já está no ar né? Já está aí na, no, no mercado E tem bastante tempo Então eu não sei Qual que é as ideias desse site aqui Eu Só sei que Os vídeos que estão aqui dentro São reais Os vídeos estão no YouTube de verdade tá vendo é, Aqui a proposta seria Você assistir o vídeo né? Como você pode ver aqui ó, Ganhar 39 dólares né? centavos Eu vi aqui 1,97 de dólares esse aqui, 19 dólares, a proposta seria essa, só que não, não pagou é, como deveria pagar. Bom, eu estipulei um prazo aí até o dia 15 para poder esperar realmente para ver se vai pagar ou se não vai pagar. Mas de antemão, eu já queria gravar esse vídeo aqui para poder mostrar para as pessoas aí que realmente né, não paga para as pessoas não ficar tão esperançosas aí no negócio também. Porque de repente a pessoa gasta energia aqui, gasta tempo em assistir vídeo, indicar pessoas, né? E o site faz uma safadeza dessas com as pessoas. Mas, enfim, né? Como eu disse desde o início, é, um, é, por, é por mérito de teste, né? A gente testar para ver se realmente funciona e a gente indicar as pessoas aí para poder fazer também uma graninha extra, né? Como a gente sempre quer. Mas é isso. Se você for ver aqui, todos os vídeos estão no YouTube, né? Eu acho que as pessoas que devem ganhar dinheiro realmente nesse site aqui são as pessoas que é, postam né, esse vídeo, os vídeos delas dentro do site. Né? Parece que as pessoas que são donos dos vídeos aqui, ó, desse do Sonic, do jogador aqui, desse joguinho aqui também, parece que os donos disso aqui que pagam né, a Airbus ou então Money Build, sei lá, o que, que é essa praga aqui, para poder as pessoas aí, assistirem os vídeos. Só que eu acho uma grande safadeza, cara, porque as pessoas fazem na, na esperança de, de ganhar um dinheirinho extra aí e acaba não ganhando porque o site, não sei se é um site é, genuíno, né, cara? Mas é isso, o teste tá aí, é, a prova real também tá aí, que o site não paga, então eu quis fazer esse vídeo aqui só pra poder mesmo aí tirar essa dúvida do pessoal aí e também... Deixar a pessoa menos esperançosa nesse, nesse, nesse site aqui, né? Bom, como você pode ver aqui, ó, saldo em caixa, 181 dólares, né? Em reais, 1025. Isso aqui é uma pessoa que está precisando muito de dinheiro. A pessoa acaba olhando isso aqui e se empolga, né? Se empolga, como todo mundo se empolgou, me empolguei também. Mas é um site que é, é falso, né, cara? Não, não é verdadeiro, né, cara? Infelizmente, infelizmente, é um site que, poxa... Poderia ser bom, mas deixou a desejar aí. Então se você baixou esse aplicativo, baixou esse... Fez a sua conta na, na money Beauty aí, na Airbus Então pode esquecer, porque isso aqui é pura falcatrua e não funciona Não funciona, tá? Aqui, ó, o último saque que eu fiz foi esse aqui, ó, tá vendo? Dia 16 do 8 E eu não creio que vai cair Se o de 9 do 8 não caiu, esse mesmo que não vai cair então, infelizmente, aí é um site que deixou a desejar bastante. Né? Então, é isso aí. Então, esse vídeo aqui serviu só para poder aí, mostrar para galera que realmente não funciona. Eu gravei um é, mostrando como que era a plataforma por dentro e o que fazia e como assistir os vídeos. E esse aqui agora mostrando aqui, provando que não funciona é, essa besteira aqui, beleza? Infelizmente, aí... Tem pessoas aí que se aproveitam ainda da humildade das pessoas para poder fazer esse tipo de coisa. Então é isso. Esse aqui é o vídeo. Espero que você abandone esse money build aí, essa AirBanz aí, porque não funciona. Nem vale a pena gastar energia com isso aqui. Então esse vídeo fica por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!